E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos resolver um exercício a respeito de comprimento de arco paramétrico. E Digamos que nós temos aqui uma função x de t igual a cosseno de t e uma função y de t igual a sen t. E nós queremos encontrar o comprimento da curva de t igual a zero até t igual a π sobre 2. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir isso sozinho com base na fórmula que vimos na aula passada. Ok, vamos lá. A primeira coisa é relembrar a fórmula de comprimento de arco paramétrico. E o comprimento da curva é igual à integral de t igual a a até t igual a b da raiz quadrada da derivada de x de t ao quadrado mais a derivada de y de t ao quadrado dt, e que também pode ser escrito como a integral de a até b da raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt. E agora sim, nós podemos pegar essas informações e substituir nessa fórmula. E olhando para essa função, dx sobre dt vai ser igual à derivada de cosseno de t, que é menos seno de t, e dy sobre dt vai ser igual à derivada em relação a t de seno de t, que é igual a cosseno de t. Agora sim, nós podemos substituir essas informações na fórmula para calcular o comprimento da curva, e aí nós vamos ficar com a integral de zero até π sobre 2. Isso porque o comprimento da curva deve ser de t igual a zero até t igual a π sobre 2. Então, a integral da raiz quadrada de dx sobre dt ao quadrado, ou seja, disso aqui ao quadrado, que vai ser a mesma coisa que seno ao quadrado de t, isso porque todo o número elevado ao quadrado fica positivo, e somamos com dy sobre dt ao quadrado que nesse caso é cosseno ao quadrado de t e ainda tem um dt aqui e sabemos que isso aqui é a relação fundamental da trigonometria ou seja seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1 e isso vai ser igual à raiz quadrada de 1 que vai dar 1 Portanto, vamos ficar com a integral de 0 até π sobre 2 de 1 dt. E isso vai ser igual a t. E podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo de 0 até π sobre 2. E fazendo isso, nós vamos pegar π sobre 2 e substituir aqui, ficando com π sobre 2. E subtraímos isso pegando esse zero e substituindo aqui, ficando com menos zero. E, claro, isso é igual a π sobre 2. Agora, vamos pensar no porquê disso fazer muito sentido. Deixa eu colocar essa curva em um plano cartesiano aqui. Então, eu tenho aqui o meu eixo x e o meu eixo y. Observe que a curva vai de t igual a zero até t igual a π sobre 2. E, se substituirmos t igual a zero aqui, nós vamos ficar com o cosseno de zero, que é 1. Portanto, 1 está aqui. E o seno de zero vai dar zero, ficando com o um ponto bem aqui. Ou seja, o ponto inicial onde t é igual a zero. E à medida que você vai caminhando por essa curva, você chega aqui em t igual a π sobre 2. Você pode olhar para essa curva como o comprimento de um arco. E ela é um quarto dessa circunferência aqui. E sabemos que o comprimento de uma circunferência é 2πr. E considerando nesse caso o raio igual a 1, um quarto dessa circunferência vai ser igual a π sobre 2. Portanto, todo esse cálculo aqui levou a um comprimento que faz bastante sentido, né? E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal.